Aí, mais ou menos daquele poste ali, só que mais pro meio da rua, que eu espero que não passe nenhum carro. Aí você pode vir andando e restando na velocidade que você quiser, tá vendo? Você tem até o final da rua pra isso. Eu tentei escrever uma canção um amor só para você Quando ouvi, senti que estou passando o tempo a escrever Uma canção pra você e não venha me dizer Que foi só mais uma noite de prazer pra me fazer mulher Sentir que estou aos seus pés Eu tentei escrever uma canção de amor só pra você Quando tu ouvir tu vai sentir que esse tempo não passou nem pra você nem pra mim o tempo corre e dispara, e essa mão que lhe tocava escreve um milhão de canções e desgraça, no sentido que me faça correr na direção das sensações que me abraça. Mas não venha me dizer que foi só mais uma noite de prazer, é para sentir que estou aos seus pés. O amor que carrego não há de ser mais um mistério, nem por você, nem por ninguém, que primeiro adivinha todo amor que sinto por mim. Mas isso é tudo questão de tempo. No primeiro momento tudo parece eterno. Até que a realidade cai e bata bem na sua cara, mostrando a vida que grita e ao é tempo que o tempo não para. São tantas tentativas que cansa só de pensar numa próxima vez. Então me diz, quando você vai viver como se fosse a sua última vez?